O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde. Várias gostosa na garupa da CG caindo pro funk. Oh, rapaziada, pera aí que eu vou ficar, oh. ficar aqui que eu vou mandar odd pra minha tia rapidinho. Vai lá, vai lá. Vou startar a red, viu? Oi, tia. Oi, tia. Pior que eu tô querendo, tia. De presente pra você de Páscoa, mandar um dinheiro. Só que a conversão de real pra dólar tá muito alta, tia. Mas eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito. Me... Ô Vieno, você não botou não Não botei? Não, mas deu pra escutar Vieno, não, não. eu tenho a solução, mano Posso estar te apresentando Remessa online Que vai ser aí a plataforma que você vai estar recebendo Ou transferindo o dólar pra, pra sua tia, que seja, né? Pra pagamentos ou receber pagamentos também E o câmbio vem um, um suquinho Remessa online Aqui, galera, o lixo não vai ter não, né, mano? Olha lá, ó. falei que ia aqui Ai. Não deu nem lixo, ó, tô todo cagado Caiu dólares na minha conta, Marquinhos, dólares. Galinho, não é possível que você recebeu o dólar através da remessa online. Ah, não você... foi, Marquinhos. Infelizmente, eu tô preso num serviço burocrático. Ganhei mil dólares e chegou 20 na minha conta. Que, que taxa é essa, Galinha? É porque você não conhece a remessa online, mano. Com as menores taxas do mercado, dão te roubando aí, Galinho. Não deixa não, já muda o pagamento. Tá me roubando, Marquinho? Pelo amor de Deus. Tem que mudar imediatamente então aí, Galinha, sentido. porque tem alguma coisa de errado. Mas é o seguinte, o problema é que eu só sei falar português, mano. E não tem nenhum serviço que me atenda no meu idioma, tá ligado? Não, eu não sei falar inglês, nossa, cara. Galinha, eu tô falando, você, tá, você não tá conhecendo o lugar exato, mano, pra você poder fazer essas suas transações. Através da Remessa, Galinha, o suporte é totalmente online. Qualquer dúvida, entre em contato via WhatsApp, pela internet, pelo site. Você escolhe, galinho. manda uma mensagem pra eles. Isto é Remessa Online, Desica. Vou gankar. Tô tomando eu, vi eu já solado aqui no meio. Uh, fui rolado no top! Uh. Ai, o João vai matar nós dois. Isto é. Remessa é online. Rapaziada. Já indo pro funk. Vou Tô só farmar mid aqui, mano. Vou te mostrar a skill shot que eu treinei por três anos, mano. Olha essa então. Uh. Ó, já foi uh. a primeira. Puxa logo, família. Puxa logo. Brinca não, hein, puxar. Pega, Marquinhos. Pega, pega, galinho, Ai, Pega, Galil. Pega. Nice. pega. Mais um. Boa! <risos> oh, Vieno tá gostoso ainda. Vim. Fala deles. Poder zica. Oi, meu querido. Você que mora aí na gringa, mano, eu tava precisando mandar um dinheiro pra minha tia de presente pela de Natal, só que, mano, as taxas de conversão são muito altas, velho, de real pra dólar, e eu... Porra, eu vou perder muita grana se eu fizer isso, tá ligado? Você não manja, não? Algum jeito de fazer isso de uma forma mais em conta? Mais em conta e 100% segura? 100% segura, porque, mano, dá mó medo também, né, velho? Eu mando dinheiro e não chega, já pensou? Com as menores taxas, ô Viano, você tá, tá querendo saber? Eu preciso saber... Uma das melhores taxas de Zica porque tá foda, mano, só taxa alta. Tô no bot, galera! Pega! Pera aí, Zica play? Deixa play. Toma. Estou Deixa play, pessoal, boa. já te explico, o Viano. Boa, Gali? Nossa, o cara meu parado. Ai, ai. <risos> Essa parte o editor gosta. sai time. Drake, Drake, troca. A Catarina, Drake, a Catarina. Aqui, corre, aqui, corre, corre. Ai, vem! Vamos, o vamos, o vovô, o Tem um a olha, um olha, um olha o outro, olha o outro. Fechou, fechou. A Catarina, a Catarina, deixou. volta, volta. Vai vai, dar, vai dar. A Catarina. Agora mata, dedica! A Catarina tá chegando. Cadê? Se mata vai a, vai a torre, se mata a torre, família. Olha lá ela, eu falei que ela ia chegar. Hoje eu corta, hoje eu tô corta na hora daí. Me. Vou esperar o nascer aqui, eu vou falar do pagode, pra não ficar mais <risos> Mano, você não acredita, galinha? Tava no pagodão ontem, né? Mais uns amigos, aí a mãe do amigo meu também colou aqui, eles passaram na porta de casa, falou, vamos aqui no pagode. Falei, bora, arrumei e fui. Aí, mano, conversa vai, conversa vem, nós tomando uma. Essa mãe desse brother meu, que ela é brother nossa também, mano. Ela trampa num banco, tá ligado? Trampa num banco. E, é. que, eu não vou nem falar o nome, galera. Mas que é os bancos tradicionais aí. Aí eu até cheguei e já fui... Ela veio perguntar de curioso assim e falou... Oi, Marquinhos, você tá... As suas movimentações, né? Que ela sabe que eu tamo, tamo trabalhando aí na internet. Tamo conseguindo fazer uma grana. Aí ela perguntou aonde que eu tava movimentando, né? Qual banco eu tava movimentando. Contei pra ela os bancos tradicionais e tal. Aí eu já fui de curioso, galera. Perguntar quanto que é o câmbio do dólar do banco que ela trabalha. Galinha, ela hum. falou uma taxa que foi tão mexeruca que eu falei... Meu Deus, não é possível. Graças a Deus, eu tô fechadão com a remessa online, que vem com o câmbio Uma Beleza, o verdadeiro suquinho, mano, na conversão pro dólar. Então, graças a Deus, tamo fechadão com a remessa, e eu até falei da remessa pra ela, tá, Galinho? E ela falou, realmente, não tem como. Dólar da remessa online, nesse câmbio, tá vindo numa beleza, belezura. Não só o dólar, né, Marquinhos? Tem euro também. Tem euro, bem lembrado, André. Bom, vamos, vamos matar o top primeiro, vamos matar o top primeiro. lá. Uh. Ah, pode falar. Dá, né? Ô Marquinhos, mas não esquece de avisar pra mãe do seu amigo que o, que o link vai estar tá na descrição. Link na descrição, galera. Em resumo, remessa online a melhor plataforma pra você fazer suas transações pra receber pagamento. Tanto que pra. Oi, meu Deus, e olha no mid! Tô chegando! Pegou. Pegou firme, hein? Fala deles. Ok. Ah, remessa online. Ó! Oh, pega. Pegou. E além disso, o galinho, o suporte deles é, tem suporte em português também, pra você que não, não entende muito inglês, não vai ter <risos> dificuldade nenhuma. Vai correndo, família, vai correndo, eu tô pocando aí, mas vai correndo. Essa Morgana ah, eu mato, mano. mano, quem confia? Eu confio. Então toma. Uh! N3, Peguei o um aronguejo, N3. pelo menos. O remessa tá salvando geral hoje, hein, velho. Tá, velho. É brincadeira isso aí. Papo reto, hein? Não só hoje, Viane, Todos os dias. Aqui, aqui, ó. Toma. Eu bato ela, se uh -huh. liga. Ah, mata. <risos> nossa, tá dando dano, hein, velho. Só no uh -huh. <risos> Ai! Essa o editor coloca na tela, ó. Zé. Entrega esse W pela remessa. Toma. Mais um ele morre, tá? Ó. Ó, ah. oh, é tô aqui? na pegada aqui, família. Ó, uh. oh, pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega, Pega, Pega! Yeah. Ok! Ô Família, eu tô mantendo Tom. a Catarina longe, hein. Aí, boa, boa, boa, boa! Galera, Remessa Online! Uma play patrocinada pela Remessa Online. Ah, não, Mano, eles vão, eles vão querer drag, eles vão querer ir drag. Vambaro, vambaro. Oh, calma, calma, calma. Parei o B do moço Alguém, ali. alguém, alguém? Vem pra cá, vem pra cá. Vixe, pegou. Vem comigo? Eu fui, você voltou, paizão. Mas tá tudo longe. Ó, oh, vou pocando, vou pocando. Nos meus pocos nós brinca, no meu pouco nós brinca. No meu pouco nós calma, brinca. Eu tenho... eu tenho que dar B, tem que dar B. Ó, que... oh, o pocos, ó, Poco, é o pocos. Poco. Uhum. Toma. Vou roubar o Poco dragão, Poco isso, vai ali. Vai lá, vai lá, vai lá, vou roubar o dragão. Ui, quase. que aqui, aqui, aqui, eu matei ele, matei ele. Toma ah. aí, é você, vai. Calma. Tem zonas, tem zonas, Se tiver zonas, god. Não, não tem. Ah, esqueci. Matei, Mas matei. Tô chegando, bom. tô chegando, tô chegando, tô chegando. Matou, matou. Vamos nice. agora, hein, depois? Oh, God. Tem que puxar aquele top lá. Nice, família! Barão da remessa, vamos! Isso é remessa online, Vieno! Chegou uma galera. Que isso aqui, Batei. que é isso aqui? Matou, matou, matou. Nossa. Ó o oh, Azinho, Azinho. Calma Não, que, que é, eu tô é, vivo. É. Ai, ai, se morreu morrer fudeu. Aqui, aqui, Dezeko, tá fulou, tá fulou, Que? Ah, perdemos online. não Não, pô. Calma calma calma calma, calma, calma, calma, calma. Eu seguro, eu seguro. Vai vir, vai vir. Nossa, ele foi, Vier. Vier. foi vai, amigo, ele foi amigo. Vai, vai, vai, calma, que eles ainda pode ganhar. Aí Ai, Ah, é o... vai, vai. Ah, é o... vai, vai. É o... vai, vai, vai. Ah, tá é pifando. Calma, calma. Três segundos, Três segundos, três segundos. Vai no suco, vai no suco, vai no é suco. Vai pro lado ai, beleza, beleza. Vai, vai, vai, vai, vai. Deixa eu não, deixa eu não, mano. Vai, Gabi, pega Vai, Gabi, vai. vai. Deu um pouco. Ah, ô, cagão. Meu Vou pegar visão 4, 1, lá. Tem que tentar, já vem aqui. Tem que tentar já pegar esses caras buscando sozinho, não, sozinho já mano. Já protege do top aqui. O Jax direto tá sozinho, mano. Ele é mó troll. Mano, tem um wave em mim. Que aí, galinha? Não, não, não, vai não, vai não, vai não. Eu tenho que ser atrás da parede, eu. Vai voltando, galinho. Atrás da parede não, vai spin. Relaxa, Galinho, relaxa. Se eles foram no Cés, estão de louco. Ó, uh. o Spook vai entrar, o Spook vai entrar. O tá entrando, ó. Volta, volta, O Spock tá entrando, O Spook tá entrando. Entrou? Pegou, pegou, pegou, excelente. Vem, oh, é me me receba, revê me Vamos me indicar! É, isso, é? Oh, oh. é só a Morgana. Remessa Online! Já não se esqueça aí, galera, de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para mais partidas como esta. Já comenta aí embaixo um Remessa com a Rosinha ou o que você está achando do vídeo, beleza? Remessa Online, o patrocínio do dia no canal do Quesi. Obrigado, minha família! Acho que esse final ficou mais ou menos, editor? Você vê um negócio aí especial, acho que nem precisa se né?